Todo mês temos feito um combo de livros que o Orvalho seleciona para abençoar você. Nesse mês o tema é o Espírito Santo. E os dois primeiros livros do combo são do Ryan Edbonke, um dos maiores evangelistas da história, alguém que viveu o sobrenatural, é, é a manifestação da unção e do poder do Espírito Santo como algo evidente e contundente no seu ministério. Então, os livros do Bonke que compõem o combo são Espírito Santo, Revelação e Revolução, explorando as dimensões do Espírito Santo. Temos esse outro livro do, do Bonk, é, os dons e o poder do Espírito Santo em ação. Uma teologia muito prática. Aliás, essa era uma das marcas do Bonk, né? A aplicação prática. Tem também o livro de um dos meus autores prediletos, que é o John Bevi o Espírito Santo, uma introdução, esse ele escreveu com a participação do filho dele, o Adson Bivir, e tem também o livro do meu amigo, Hernani Santos, com prefácio do meu pastor, Ebi Uber. Precioso Espírito Santo. Eu tenho certeza que esse material vai abençoar, acrescentar, enriquecer muito sua vida e o seu ministério.